Chegou a hora do Café com o Ouvinte. Olá, aqui no Café com Ouvinte estamos com ele, que é um grande talento, o um garotinho Cauan. nossa equipe do programa Voz da Macaboqueira, deixa eu apresentar aqui mais uma vez, desde Rodrigues, Duta. e Mises, e aí atrás, o Flávio Ribeira, parece aqui não, Flávio, mostra, mostra aqui, dá um tchauzinho pra gente, meu Ribeiro e a gente vai entrevistar ele que é um super talento, ele que toca, toca dois instrumentos, é isso, Cauã? Quais é são, Cauã? Flauta e teclado. Ah, tá aqui a flauta, e aí, ó. E ele é aluno também do meu cleve? Foi aluno do meu cleve? Tu? Fui. Tu? E agora tá, tá sendo do João, é isso? Uhum. Manda aí um abraço pro João. Abraço, João. <risos> Calma, você ouve o nosso programa todo domingo? E aí você conta pra gente, por que, que você gosta do nosso programa? Tá eu você participa? Explica lá pra gente aí, como que você participa do programa? Um, é, me convido pra falar na rádio, agora estão aqui na minha casa me entrevistando. Oh. Ah, olha aí! Famoso já. Ah. Calma, você tá com quantos anos? Nove. Nove anos. E... Quando foi que você começou a treinar, a tocar teclado? Em 2018. Em 2018. E o que os é seus colegas na escola falam de você? Eles sabem que você toca? Alguns sabem. E o que, é que eles dizem? Eles ficam querendo tocar igual eu. Ó! Oh? <risos> Olha aí, é uma inspiração, né? É uma inspiração. E aí, calma, tá, já já a gente vai ver. Você tocando, eu quero, eu quero que você toque um pouquinho de teclado, depois eu quero ver você tocando a flauta doce. Ah, os seus amigos, eles sabem que você participa do programa na rádio? Não. Não? A Letícia sabe. Ela escuta? Uhum. Na verdade, ela não escuta, né? foi a mãe dela que falou para ela. Ah, sim. E explica pra gente qual é a parte mais difícil de tocar, de tocar um teclado. O que você acha mais difícil? as notas com sustenido. Olha aí. mostra, mostra aí o que, como é que fica na mão como é que faz ah tá então fica muito aberto a sua mãozinha ah tá e, e o Cauã é ele era muito, muito disciplinado na flauta, né? Veio que a tarde, tardinha tava ali tê, na, na flauta aí, né? O som aqui na vizinhança, dá pra ouvir aqui o cara na flauta. E aí, Márcio, e tu tá estudando aonde assim? Ó? Na série. Na tá série. Qual é o ano já? É quarto. Quarto? E aí na escola, o que é que tu gosta de fazer? Gosta o quê? De. É de estudar. De estudar? A... Eu não, não quero nada na escola, não, né? Ah, tá. Gosta <risos> <risos> então, é de estudar. E aí, quem são os teus professores lá? É a tia Silvia América. Tia Silva América. Quer mandar um alô aí para elas? Sim. Manda alô aí para tá, os tá, tá, é, professores aí. Alô, tia Silvia Muito bem. Tia, tia Silvia e Amélia, né? Ou é uma só, tia Silvia e Amélia? É, só uma só. Ah, não é só. Tia Silvia e Amélia, né? Tá certo. Muito bem. Você quer dar alô para mais gente? Tá alô. Uhum, para o tio William, para Letícia, para o João, é, para Maria Luísa, para a A <risos> Ana Laura é a Laura, a tua, a tua prima, prima é? ah, a Lala, né? um alô para Lala. Alô, Lala, o programa pode dar uma caboqueira aí, viu? A Lala é desenrolada, viu? E esse cafezinho <risos> da mamãe. Cafezinho aí, esse café esposo, tá super sim. gostoso, viu? Agradecer aqui a Cristiane, né, pelo é. café, beleza? E a gente vai chamar depois pra gente brindar, né? oh, a gente vai gente um brindar, né, E fazer um títio de E a gente vai ouvir um pouquinho agora, né, calando é verdade, vamos lá, ouviu aí o Cauã? O que é que o cabra sabe aí fazer aí com esse teclado aí, viu? Essa música aí, né? acabou de cair aí, aprendeu só, aprendeu lá na escola. A escola, a escola de quem é do Elton John, é isso? Uhum. Olha aí, rapaz, o cara já começa com um gosto musical aí muito bom, né? Tá vendo, rapaz? E calma aí, quem quer é assim? Tu escolhe as músicas, tu te ajuda a escolher as músicas ou tu eu, se, se eu vejo umas notas, uns acordes que na internet, eu pego e aprende. Olha aí, então quer dizer, tu vai pra aula lá na escola de primeiros acordes, né, aí chega em casa, vai pesquisar a música e tudo, né, tá rapaz, uhum. tá vendo aí, Ele tá desenrolando, né, desenrolando bacana aí o teclado aí, além da flauta, né, que daqui a pouco é. a gente dá um deduzinho aí. Pode ser agora, não pode, ah, falar? Pode ser agora, um pouquinho um... de flauta? Vamos Opa, ver. Um... Tem, que é um é. Tem que ficar em pé? Tem que ficar em pé, Paulo? Melhor, né? É. Eu faço aí pra... enquanto eu tomo café. vai <risos> <risos> sacar a garrafa. Vai ficar, ficar à vontade. Bem na flauta, manda é. bem aí no teclado, viu? É uma grande bom. honra para nós né ter vindo aqui e ter prestigiado né, tudo isso, né? É. É, é, esse grande talento, né? Que já toca dois instrumentos e manda muito bem. E, e a gente quer agradecer você, agradecer sua mãe, seu pai, né? Por estar incentivando você, por ter nos recebido aqui. E a gente... É... Agradeço também pela audiência do nosso programa e a gente espera que vocês continuem dando essa audiência para a gente, né? Você também pode compartilhar aí esse vídeo desse garoto maravilhoso aí que a gente vai ver aí, sucesso estourado. E a gente vai finalizar agora, né? Todo junto com o nosso lema. E esse foi o programa. da Macaboqueira! Eee, Titi! E esse foi o quadro Café com Ouvintes.